o gato. Valeu. Não dá pra ver. Eu a pomba e o gato. Pessoal, esse gato aí tá na espreita. pegar a, pombinha. a pombinha. Se a pombinha vacilar, ele pega. Esse gato pega. Às vezes você é como uma pomba e o inimigo é como um gato. Na espreita. Só que a pomba tá na vigilância lá. Olha o inimigo se aproximando. Olha o inimigo se aproximando. Inimigo. Olha o inimigo se aproximando. Olha o inimigo se aproximando, pessoal. E você pode voar. Você não é uma galinha, é uma pomba. Você pode voar. Foge do inimigo. Foge da aparência do mal. Eu Observa. Olha o inimigo, eu eu o inimigo eu se aproximando. Eu Ó o inimigo se aproximando. O inimigo. Oh. Isso, voa. É assim que você tem que fazer. O inimigo chega, você voa. Ele vai atrás. Ó. Ele não desiste. Mas você também. Você pode voar. Só que o inimigo não pode voar. Mas você pode. Beleza? Fica com Deus aí. E até a próxima.